Tudo está interligado como se fôssemos um Tudo está interligado nesta casa Estimados irmãos e irmãs, paz e bem! Nesse dia 22 de março, comemoramos o Dia Mundial da Água. Nós, como franciscanos, queremos afirmar que cada ser humano tem direito universal da água. A água é um bem comum. Assim, todo o universo é formado por uma grande quantia de água. Assim também como nós, seres humanos, somos formados pela água. E a sua preservação é essencial. Água, água, água sagrada. Água, água, água sagrada. Oh, oh, água, água, sagrada. água, água, água sagrada. Água, água, água sagrada. Água que vem do seio da terra. Trazendo consigo. Vem do seio da terra Nascendo consigo divinos e segredos Água, água, água sagrada Água, água, água sagrada Há uma espiritualidade que brota das águas a Água não só é vida, como a água também é manifestação de Deus através das águas, Deus se manifesta E nas águas do Jordão que o Espírito Santo disse aos que estavam lá, artista, este é meu filho amado. São Francisco foi assim, de forma impressionante, na sua, no seu louvor à natureza e à presença de Deus na natureza, louvado seja o meu Senhor, também disse, louvado seja o meu Senhor pela irmã Água. Porque da água Vem tudo o que nós temos O que nós precisamos esse dia, esse dia, não existiria sem água Não basta só a fotossíntese do sol Não basta só o solo Se não tiver água Nós somos mais água Do que, do que qualquer, outra, qualquer outro elemento da natureza Por isso, nesse dia internacional da água Não vemos o Senhor de tudo O Senhor do Universo pela água que nos, que nos doa, que nos dá, que nos entrega. E ao mesmo tempo, da dar. Muita água hoje está sendo contaminada, Muita água hoje está sendo privatizada. Muita gente tem água negada. Louvar a água e agradecer a Deus pela água que ganhamos, também é lutar para que todos tenham acesso à água. E a água que é vida, seja vida para todos. Nós franciscanos, é espalhados pelo mundo todo, a nossa vocação, a nossa missão, franciscano, é o cuidado da casa comum. E a gente sabe que a água é o bem universal que nós vivemos tudo. A água é essencial na tua vida. A água é essencial na tua caminhada. A água é essencial no dia a dia, quando você vai fazer qualquer coisa, a necessidade de ter a água presente na tua vida. Então, neste dia, queremos que você cuide, que esta água que você tem em casa preserve, porque é bem natural de Deus. E, neste momento, vamos pedir a bênção de Deus sobre esta água que temos aqui no meio de São Francisco e Nossa Senhora dos Anjos pedindo esta bênção essa intercessão de Deus Pai Todo-Poderoso, por São Francisco e Santa Clara, desça esta bênção sobre esta água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.